Meu nome é Miriam, tenho 45 anos, estava acima do peso, com problemas de emagrecer e a minha filha indicou a dieta do Dr. Rodolfo de 21 dias. Eu emagreci 6 kg, e 200 gramas e os benefícios que eu desenchei, estou me sentindo melhor, mais disposta e agradeço ao Dr. Rodolfo.